vou estar tá passando aí agora a música completa aí vem do Vina Arte. Foi um pedido aí do Adriano Chaves. Adriano Chaves é um aluno do nosso curso Evolução. Eu não posso deixar de atender o pedido dele aí. Beleza? Então é o seguinte, vou passar a música completa. Vou passar aí desde o timbre. Tá? Vou falar sobre os acordes. Vou falar sobre a dinâmica da música. Como você vai tocar em diferentes partes da música aí. Vou falar sobre a modulação que ela tem e o solo, ok? Então aproveita aí que o vídeo está bacana. Beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ative o sininho para não perder as notificações, assim a gente também sabe aí se você está gostando do conteúdo ou não, se você comentar, né? Se ativar o sininho ou não, ok? Mas ativar o sininho vai te ajudar a receber o nosso conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então vamos lá, manual completo da música aí, ok? Lembrando, vou passar os pontos importantes da música aqui. Vou passar algumas coisas que eu costumo fazer também, tá? Tem coisa que não tá na música, tem coisa que tá na música. Gosto de acrescentar alguma coisinha aqui, outra ali. Então vocês absorvem as ideias que vocês quiserem e utilizem aí, beleza? Então primeiro ponto aí pra gente, efeitos, né? Não adianta a gente falar de tudo e esquecer de falar do efeito. Então de efeito aí a gente vai ter uh, um overdrive no começo da cadeia, Lembrando que o patch eu vou disponibilizar para download aí, tá? Um PDF. Não vou colocar o arquivo da pedaleira, porque muita gente não tem a pedaleira. Então vai o... ah, vou tirar foto, os parâmetros, e pôr aí para vocês. Ok? Então é o seguinte, no começo da cadeia aqui um, um Tube Screamer, né? Depois eu tenho aqui um Rectifier. Depois a gente vem a simulação de caixa normal, uh, Delay e uh, o Reverb, né? A HD Roll, certo? O nosso timbre com o nosso Overdrive, que a gente vai começar a música utilizando o Overdrive, já era um power chord aqui, ó. Então você vai fazer uma pestaninha aqui, né? Nas duas cordas. E vai usar esse dedo aqui, tá? Daqui para baixo não toca. Então o nosso timbre tá assim, ó. Ok? Isso aqui é um power chord de Ré. Certo? Então o que acontece? A gente vai tocar aqui agora junto com a música, tá? O timbre, eu acredito que esteja já... Deu pra ter uma ideia de contar. Ambiência, ó. Ok? A gente vai utilizar isso aqui pro solo, tá? Essa distorção mais pesada e pro iniciozinho. E no refrão que a gente vê que precisa de um pouco mais de peso aí no som. Beleza? Então vamos lá. Primeira corte que já vai bater aqui no começo da música. Já vai ser um, um rezão, né? Então. Agora. Olha o peso. Em seguida vamos desabilitar aqui já o nosso overdrive e vamos ficar com o timbre mais limpinho. Ó. Ok? Que aqui a gente vai começar a fazer uma jogadazinha aqui na pentatônica, tá? Aqui no meio da pentatônica a gente vai estar tá batendo a nota ré. Se você entende aí do esquema de oitava, você vai ver que isso é a nota ré, ok? Então aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Ok? No ritmo da música. Então a gente precisa acompanhar aí o andamento, Ok? Tá bom! esse Andamentozinho aqui é legal. Você vai ter que utilizar aqui o palmute, tá? Em conjunto e ainda um abafadozinho aqui, ó. Você observa aqui no meu dedo, ó. Ok? Tá sendo executado aqui na minha mão esquerda, beleza? O que, é que a gente tá fazendo, né? Pentatônica aqui, ó. Depois a gente varia a nota. Aqui a melodia da música, ok? Só que vai fazer também, ó. ok? Esse é um trechinho aqui inicial, né? Então, sempre que a música tiver com um andamento mais calminho, você pode utilizar isso aqui, que ele vai casar bem. Com o um delay no tempo, vai ficar sempre bonitinho, tá? Se você colocar o delay fora do tempo, você vai estar tá fazendo isso aqui e o delay batendo o contrário, né? Então, delay no tempo certinho. Ok, se tiver um tap tempo, se tiver utilizando essa pedaleira aqui, utilize o tap tempo. Você vai estar martelando certinho a música, ok? Finalizando aqui, ó, a estrofe que a gente faz esse detalhe. Aí ele vem uma parte aqui onde ele joga aquele acorde de som pesado de novo. Então a gente volta para a distorção pesada, ok? <música> ó. você observa que já não tem tanta tanta calma na música mas também não tem tanta pegada então o que a gente faz a gente desabilita aqui agora o nosso overdrive tá um jogo um jogo de liga e de, de efeitos aí certo então, se você tiver trabalhando em, em vários pets tenta deixar aí de maneira que você tenha um mais carregado um mais limpo e um bem limpinho tá então a gente vai pegar os acordes básicos né tá se, se você quiser você pode ligar aí ah, um overdrivezinho mais limpo, né? Ou você pode utilizar a dinâmica também para aliviar um pouco. Ah, tá? Não precisa tocar. Mas vamos tentar. Toca. Ok? Mais calminho. Nessa parte aqui, basta pegar uma cifra na internet. Eu não vou passar acorde por acorde, mas eu vou te passar a forma que você pode utilizar, ok? Então, quando a gente vai no Ré, lembrando que essa música ela modula, né? Ela faz a alteração depois, na hora do solo, ela aumenta um tom. Certo? Então a gente é o que a gente faz aqui no início da música em uma tonalidade e depois precisa passar um tom para frente, tá? Então o Ré que eu utilizaria aqui seria esse aqui, <risos> ok? Com a, a distorção ele fica bem bonito, tá? É um Ré a nona. <risos> depois o Lá eu utilizaria aqui, ó. <risos> o Sol você pode utilizar aqui, ó. <risos> Ou você pode optar pelo sol aqui também. Certo? É um tipo de for um, um formato de acorde que eu gosto de utilizar bastante. Beleza? Então basicamente em acordes é isso. Né? Basta a gente seguir o andamento da música. Ó. Você vê, a dinâmica aumentou, né? Começou e tá, tá, tá, a bateria um pouco mais elevada. A gente já não vai ficar no... A gente agora vai pegar acordes. Então pode pegar normal aqui, ó. Tocando a música. Nessa parte de preferência, uh, vem a hora que canta essa parte, vem essa é a hora da adoração. Você pode tocar somente no início da frase. Toca. Ok? Toca com, com... Pode palitar todas as cordas, né? Deixa o som se estender até onde tiver que trocar o acorde novamente ou reiniciar, né? O, o compasso, ó. Então nessa parte uma vez em cada corda. Agora a gente espera, né, voltar a frase do acorde. Isso nessa, nessa parte onde não se tem tanta pegada, né? Caso a banda vá alterar o, a maneira que vai tocar a música e começar a intensificar mais, marcar mais, aí você pode marcar mais também. Você vai acompanhar a banda, tá? Então, se a banda tá. Você tá, tá, tá, pode, ó, ou pelo menos tentar manter o seu acorde durante toda a música, né? Então a gente precisa variar sempre de acordo com o restante da banda que estiver tocando com a gente. Se estiver treinando com playback, tenta acompanhar o playback, ok? Então, basicamente aqui, uh, de, na questão de acordes, tá? na questão de dinâmica, é isso aí. Tá? depois Agora a gente entra para o solo, já que a gente tem somente, basicamente, duas estrofes, né? É o vem, do início, depois a uh, parte começa o sol, né? Tá? Passado isso, a gente tem um solo que já numa parte onde modula. Você vai observar aqui que já na hora do solo, ele vai subir o tom, tá? Então, o que a gente tomava como referência em si menor já não é si menor mais. Vai ser dó sustenido menor, ok? Bom, então o nosso solo é o solo que você viu no começo do vídeo aí, eu tocando, ok? Engraçado, eu tava procurando aqui o seu nome e não consegui encontrar ele ali não. Por quê? Você que não faz parte do nosso curso? Tá esperando que pra começar a aprender guitarra? Vai esperar que os outros realizem seu sonho? Vão começar a tocar guitarra com a gente aí. Aparece no nosso curso, curso 100% aí, rápido. Aprendizado aí, a gente busca muito atalho É segredo, mas eu não queria contar lá, mas eu vou contar A gente busca muito atalho aí Então pro seu aprendizado, é excelente A gente pula algumas etapas, depois a gente pega um conteúdo mais avançado lá na frente Ok? Então não perde a chance, ó São 100 vagas aí com preço promocional Então corre lá, vamos fazer parte aí Venha fazer parte da nossa lista aqui A galerinha que tá lá dentro já tá curtindo pra caramba Beleza? Então volta pro vídeo aí Então agora eu vou executar ele aqui com a tablatura Já que agora a gente precisa de tablatura, certo? Então deixa eu começar aqui, ó Tá lembrando que eu tô com o drive pesadinho, né? Aqui. Vou tocar aqui, ó. basicamente o que ele fez aqui né? ele começou a melodia na parte mais grave ele voltou a estrofe né da melodia depois a segunda parte da melodia ele jogou pro agudo então fica assim né essa nota no final depois o que você precisa fazer basta seguir tudo que a gente falou agora tá fazendo isso um tom à frente dinâmica mais tranquila vai aqui no acordezinho tá agora a dinâmica está um pouco mais intensa ok manda bastante aí no, no esquema da, da força que você faz na mão direita beleza basicamente é isso a música ela é bem simples Tá, os arranjozinhos são bem bacanas de se treinar já. O solo não exige muita técnica, é bem simples também, ok? Então acho que é um, um tipo de música aí que vale a pena pegar assim. Beleza? Então espero que tenha te ajudado aí, ok? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.